É seis da manhã Quem que tem a ideia de começar a atender seis da manhã Enfim, tô indo pra Fiji agora Só queria dizer uma coisinha pra vocês antes Eu acho que tá na hora do Dani ir pro Japão de novo o Dani tá no banheiro Porque desde que ele chegou do Japão ele tá usando as camisas que foram passadas lá pelo hotel E a gente não tá tendo que passar a camisa Olha, eles colocaram até um papelzinho assim De estilo gravata borboleta ali E agora tá acabando as camisas passadas no Japão Tá precisando ir de novo Tem gelo no Ui, tá escorregando uh, Tá escorregando legal Sair de casa e voltar para casa e ainda estar escuro é sinal de que você saiu de casa cedo demais Bem, claro que eu saí de lá com mais dor do que eu cheguei né Oi gente, então o Vlogmas de hoje vai ser um pouquinho diferente, a gente vai passar algumas coisas que aconteceram no dia de hoje, que foi na verdade um dia mais calmo, que a Carol ainda está com um pouco de dor nas costas, ela foi fazer fisioterapia, teve massagem, então acabou mexendo no músculo dela. E a gente também tem coisas que aconteceram nas últimas semanas que a gente quer compartilhar com vocês, então a gente vai começar a colocar um pouco delas no, no meio desses Vlogmas para vocês verem também. Então aproveitem, curtam e até a próxima! passeando pelas ruas de Tóquio, na chuva, para ver o que a gente tem de bom. Um monte de loja internacional, como Swarovski, um monte de loja de roupa, de marcas conhecidas. Ah, olha que engraçado isso. Café Paulista, do, vindo do Brasil. Nossa, olha o que, que é isso. Dá para comer quiche. No smorquinha. Nossa, que legal! Café paulista, no Japão. Muito bem! Vou comer agora num restaurante vegano. A cara desse prato tá muito bom! Então, vamos agora aproveitar o almoço, comer saudável e descansar um pouco para de tarde passear mais. Então, bom, bom apetite! apetite. Até a Every time I'm down here, you make me smile You're the solution Oi gente, tudo bem? É, vim aqui dar mais um oizinho pra vocês nossa, Nosso último dia aqui na casa de Gadman Na casa de montanha Tá maravilhoso o dia hoje Então... Então nós estamos indo lá é, Fazer uma caminhadinha básica com o Pongo Quarta-feira o Dani chega em casa Eu Acabei de falar com ele, ele está em Tóquio agora Antes de sair caminhar com o Pongo, eu só queria contar pra vocês a história de como eu entrei na casa do primeiro dia que a gente chegou. primeira noite que a gente chegou aqui foi no sábado à noite. Tava escuro e chovendo um monte, um monte, um monte. Daí eu fiz tudo o que tinha que fazer primeiro, depois eu fui caminhar com o Pongo uns 15 minutos pra ele fazer as necessidades dele, e pensei o seguinte, eu vou rapidinho só sair com o Pongo, eu estou engadrando agora, não preciso trancar a porta, porque realmente não precisa, né? E como eu não vou trancar a porta, eu também não preciso levar a chave de casa Aí a gente andou uns 10 minutinhos, 15 aqui fora E quando a gente foi tentar entrar de novo não, a gente, Eu não conseguia abrir a porta, a porta estava trancada Aí comecei a tentar, a tentar, comecei a empurrar não, não abria de jeito nenhum Daí eu pensei, vou andar em volta da casa ver se tem alguma janela pela qual eu posso entrar Nada, tudo trancado Cheguei até a subir aqui, ó, nesse telhadinho aqui que agora está coberto de neve, mas uh, tava, ele estava coberto de água porque estava chovendo e eu subi ali para ver se dava para entrar pelas janelas de cima, nada, tudo trancado depois de uns 15 minutos tentando e orando e fazendo de tudo, eu comecei a ficar desesperada porque eu estou a uma hora e meia no mínimo, da, da pessoa mais perto que eu conheço, eu estou no meio do nada Eu era sábado à noite e eu não sabia o que fazer, o Dani tá lá no Japão Liguei pra ele pelo Whatsapp Era no meio da noite lá, acordei ele Liguei chorando Falei, amor, eu tô para fora Bom, a gente orou juntos e eu, eu orava assim Implorando para Deus, falando, Senhor, eu, eu sei que o Senhor pode O Senhor pode, Deus pode abrir essa porta se Ele quiser Mesmo ela estando trancada, ela pode fazer a porta desaparecer se Ele quiser por que, que o Senhor não me ajuda? Eu orava e pedia por favor, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda a entrar aqui, o que, que eu faço, né? Ah, enfim... Aí eu orei com o Dani, o Dani orou comigo, tentei de novo, nada. É bom, então tá, vou ter que ligar pro Daniel Danusa, os donos da casa. Liguei para ela, chorando de novo. E, resumindo a história, eles foram sensacionais comigo. Eles foram queridos demais, como eles sempre são, mas eles foram muito especiais Eles entenderam, eles me acalmaram Eles falaram, Carol, a gente já fez isso também é, A nossa sorte é que tinha uma janela aberta do banheiro, a gente conseguiu entrar pela janela Mas realmente, agora não tem nenhuma janela aberta aí, então você vai ter que quebrar uma janela para entrar Quebra a janela, você aí tenta entrar, se você não conseguir, nos liga de novo que a gente vai até aí Em uma hora e meia a gente está aí Ai sério, eles foram especiais demais. Então eu fui lá e quebrei a janela. Eu vou mostrar pra vocês agora onde que eu quebrei a janela. É... aí eu tive que vir aqui e pegar, escolher né, o primeiro pedaço de pedra. Eu peguei um pedaço de concreto que tinha no chão. Eu me senti horrível. Eu peguei a pedra. Primeiro eu tive que forçar esse negócio aqui para abrir. Aí fiz assim. Sabe aquele medo de quebrar mas ou menos tempo, você tem que quebrar? E tentei, tentei assim um pouquinho, nossa mãe, eu vou ter que fazer força, meu mesmo O vidro é duro, eu vou ter que quebrar esse negócio com força eu tá tomei toda a coragem que eu tinha e pá Mas por que que eu tô contando essa história pra vocês? Além de me de fazer vocês rirem comigo da minha desgraça Eu fiquei pensando, por que, realmente por que será? que às vezes Deus não resolve nosso problema assim Às vezes a gente tem a impressão de que Ele não está respondendo a nossa oração Porque eu realmente estava numa fria aqui Eu estava precisando dEle, eu estava precisando de ajuda E eu orei e eu creio num Deus que literalmente tem mesmo o poder de abrir aquela porta se Ele quisesse Então eu ficava assim, poxa, não entendo Por quê? Por quê? E eu cheguei à conclusão de duas coisas primeira é que quantas vezes na nossa vida a gente não está esperando que deus haja como o mago da lâmpada assim né que ele venha e não piscar de olhos faça o nosso problema desaparecer era isso que eu estava pedindo para ele eu queria que o problema desaparecesse não queria ter que lidar com o problema né e ele poderia ter feito isso mas muitas vezes, eu acho que 99% das vezes, ele não faz o problema desaparecer. Ele faz a gente lidar com o problema. E ele faz a gente lidar com o problema, mas ele nos ensina através da situação. E a segunda coisa que eu cheguei à conclusão é que com os problemas, ele também dá oportunidade para as pessoas de serem usadas. E de per... no caso do Daniel e da Nusa, eles foram usados por Deus na minha vida, porque eles demonstraram um amor, uma compreensão, uma paciência Que eu não estava esperando Numa hora que eu estava me sentindo super mal, por ter feito essa cagada, né? Foi foi uma bobeira na verdade, mas enfim, tava estava me sentindo culpada E eles usaram... Eles foram usados, se deixaram ser usados por Deus, para me demonstrar amor e compreensão e carinho. Eles tinham uma outra opção, que é agir com, né? Podiam ter ficado irritados, podiam ter, é... enfim. Afinal de contas, eu tive que quebrar a janela da casa deles. E no outro lado da moeda. Eu tive a oportunidade de sentir o amor de Deus através da vida deles de uma outra forma a que eu estava esperando. Eu estava esperando um milagre assim, né? A resolução, o problema sumir assim. Mas ao invés disso, Deus usou eles e, e me, de, me demonstrou o amor dele através deles, através da vida deles e da reação que eles tiveram com a situação. Enfim, essa foi a minha reflexão da semana. Uma das... E eu só queria dividir isso com vocês. Tchau! Tchau! <risos> Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ver as coisas que aconteceram nas últimas semanas também. Uhum. E até amanhã. Até amanhã. Amanhã tem mais vlog. Vlog. Vlog. Oh. <risos> <risos> Beijão, gente. Tchau. Até, até mais, gente. Curtam o vídeo, compartilhem e sigam o canal se vocês quiserem continuar acompanhando a gente. Até. Um abraço. Tchau.